Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, eu cheguei na minha casa, perguntei por minha filha. Minha mãe me respondeu, tu tá na minha mira. Tu nunca passou fome, porque agora tu escolhe a vida bandida, vida bandida, que adrenalina. Ô oh mãe, vou te explicar, deixa eu guardar minha pistola, que há é desde o um tempo atrás que minha mente piribola. Se hoje eu tô no crime, me perdoa, não é por causa da senhora, oi da senhora. Da senhora que eu nasci no mundo louco onde o bagulho é doido O mundo que eu nasci morre um e nasce outro Aqui é Deus por nós e muita fé que aqui é um pelo outro Um pelo outro, pelo outro Vários irmão morreu, vários estão privado Pra calma minha mente, acendo tá um baseado por isso que hoje em dia, por aí é vários melão. Revoltado, muito bolado, descontrolado Eu já dormi na laje já corri por viela Já pulei vários muros dentro da minha favela Cheio de marcar no corpo de de vida de bandida é essa Não diz conversa, mãe eu tô nessa Laia, laia, laia, laia, laia, laia Lá yá la yá laiá, desculpa e coroa da vida louca, não vou abandonar, abandonar, abandonar, la yá laiá laiá, la yá laiá laiá, la desculpa e coroa da vida louca, não vou abandonar.